Estou no time da Rússia, no squad de Elite, os Petnas. Eu sou o armário do squad. Minha função é consertar marcador que estão em tiros. Para o começo do jogo, nosso comandante planejou de recuperar e defender essas bandeiras: México, Brasil, Itália e Coreia do Norte. A gente vai se posicionar na bandeira do Brasil. Primeiro prédio? peguei Marca lá acho que peguei rapidamente a situação piorou o inimigo conseguiu pegar a bandeira da Itália que dá um ponto de vista nas nossas posições bem alto eles têm uma vantagem forte Oh, ele não para, ele não para, cuidado! Você tá, Segura bem pronto, cuidado, cuidado que tá vindo do fundo aqui, tá vindo um monte! Virou, virou! Este cara aí é nosso general! Oh, não, vamos vou considerar! Senão não tem como repor, né? Não Porra. mais, tá Tem que avançar, tá muito parado aqui! Recebi a ordem de ficar, tá? Hum. Recebi a ordem de manter a posição. A gente consegue avançar até aquela parte ali? Pronto, recebemos a ordem de recuperar a bandeira da Itália. A gente vai atacar este prédio por baixo e limpar ele até o terceiro lugar. Adriano, depois que você vai dar supressão, vocês vão ficar aqui, vocês vão dar supressão pra gente passar pra, passar pra lá depois, tá? Segura, segura! Ó, eu vou encabeçar vocês aí na minha cola, hein? O cara tá no prédio e o Fabiano vai atirar pra lá Ó, verifica Vamos a lá. munição, hein? Cê, ó, é, munição, liga os marcadores Vai com uma só Tá? A gente aí Ó, a hora que a gente estiver correndo, vocês atiram lá no, nos caras lá, hein? Vai, Fabiano, vai! vai Esperamos a bandeira aqui. Agora vamos tentar pegar essa bandeira vacteur zéro m'a A chinesa está logo atrás do seu mundo, está cheio de. Dinheiro. Eu consegui avançar, eu consegui avançar. Eu tô na escada que vai embaixo, no banheiro. Se no banheiro embaixo tem inimigo. Menos um, menos um. Junta uma galera, vamos atacar. Menos dois, menos dois. Engel! Engel! Sem check! Não? Ótimo! Awesome. Ah, eu sei, eu não, não deveria recuperar essas bolinhas que caíram no chão, mas são minhas duas últimas bolinhas. Bora instalar minha. Vida. É isso aí. Infelizmente minha câmera parou mas é, vou contar para você o que aconteceu eu consegui voltar para trás e encontrar meu esquadrão que ficou na, na bandeira italiana agora para abastecer munição eu tenho que voltar para o meu seu spawn e para isso vou perder uma vida isso foi a primeira parte desse jogo vocês podem achar aqui né, nesses links a segunda parte do jogo também vocês podem ver o vídeo do do meu parceiro que jogou comigo no mesmo, mesmo squad, o Carlos Tureta Aqui tem o link do vídeo dele do mesmo jogo. E também o vídeo do, da Team Six, que é o vídeo oficial desse jogo. É eles que organizaram. Obrigado por ter assistido. Espero que vocês gostem do trabalho que estou dando nos vídeos. Vocês podem se inscrever se vocês gostam. Dá um like, comentar. Fica à vontade. Tchau.